Hoje eu trouxe pra vocês uma novela e uma minissérie com romances lésbicos em 2019. E ambas são da Rede Globo. Curtiu? Então já deixe seu like e vem comigo conferir essas dicas. A primeira dica de hoje é a brasileira Órfãos da Terra. A novela Das Seis foi exibida pela primeira vez em abril desse ano. Ela conta a história de refugiados e imigrantes que deixaram seus países de origem por diversos motivos, seja fugindo de guerra, de conflitos políticos, ou deslocados por questões econômicas e até mesmo por desastres naturais. Essas pessoas vêm para o Brasil para recomeçar suas vidas passando, claro, por várias adversidades. Mas, ao mesmo tempo, elas trazem também algo muito enriquecedor para nossa cultura. Na reta final da novela, houve a cena do beijo lésbico entre Valéria e Camila, que foi ao ar no início de setembro, quando elas voltaram para o Brasil e se assumiram para a família. Depois disso, vai rolar até casamento em uma cerimônia tradicional. As mulheres já eram amigas antes disso, mas os sentimentos se afloraram mais quando a Valéria convidou a Camila para ir morar junto com ela no exterior. E aí, com essa convivência diária, elas acabaram se apaixonando. investido ainda em outros personagens LGBTs nas suas histórias, como por exemplo a Adalgisa, da minissérie Se Eu Fechar Os Olhos Agora, que foi exibida no final do ano passado pela TV fechada, né, pelo canal Pago, e esse ano chegou finalmente a TV aberta. A trama que estreou em meados de abril é inspirada em um livro de mesmo nome. A história de mistério é ambientada em uma sociedade conservadora da década de 60. E fica fácil perceber como a sociedade atual ainda está super presa a esses valores de décadas atrás. Infelizmente, né? Ambientada em uma cidade fictícia do interior do Rio de Janeiro, o drama mostra a saga de dois adolescentes que encontram, por acaso, o corpo de Anitta morta na beira do rio. E aí eles são acusados injustamente por esse crime simplesmente porque eles encontraram o um corpo. Então, para se safar desse problema, né, de ser vítima disso, eles decidem investigar por conta própria esse crime, o que dá início a um jogo político e social na cidade. A cada capítulo, um novo suspeito entra no imaginário do telespectador. Mas a grande questão é... Quem matou a Anitta? Ao longo dos 10 episódios, nós conhecemos a Dalgisa, uma mulher de personalidade forte, à frente do seu tempo, sarcástica, misteriosa, intensa, sensual. Ela é casada com o empresário Geraldo. E apesar de dizer que o ama, ela se sente sozinha ao lado dele. E começa assim um caso com outra mulher, que é o que faz ela se sentir realmente realizada. Quando o marido descobre essa fé, ela afirma que é absolutamente capaz de amar aos dois. Durante a minissérie, a Smith vai passar por vários conflitos velados e vai usar da bebida e do cigarro para aguentar essas dores. Acontecem algumas coisitas mais em relação a esse lado da dalgisa, mas vamos deixar aí no suspense para vocês descobrirem quando assistirem a série, porque senão perde a graça, né? dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu alguma dessas sugestões, qual delas você gostou mais ou qual delas te interessou mais pra começar a assistir. E pra saber mais novidades lésbicas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vários vídeos novos com muita dica legal, hein? Aproveita pra me seguir no Instagram e se inscrever no meu outro canal, que é o Vicky Pequeniatriz. Um beijo e até logo!